pessoal do Deves Norte, muito obrigado pelo convite, é legal ver, conseguir ver vocês aqui, é uma coisa que geralmente a gente não consegue fazer, eu consigo ver vocês, né, é muito bom. Então, a palestra que eu sugeri para a Tayana foi essa aqui, conceitos básicos de programação funcional em Alixir, eu não sou uma pessoa muito de fazer slides, então, basicamente, eu vou ter aqui algumas anotações com alguns links, e eu pretendo desenhar aqui na tela assim que, que for possível, que for necessário, mas talvez mais um pouco de live coding. Então, aqui depois eu vou, vou deixar com, com a Tayana esses, esse, esse gist aqui, mas aqui é o meu site no, no GitHub, né? Então, eu sou professor associado na... Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, faço pesquisa em comunidades de desenvolvimento de software, métodos ágeis. Um, a gente tem um mestrado profissional em computação aplicada. Então, o Juan Barata começou a fazer né, esse mestrado. Está aqui, o Juan? Está tá ali no canto, né? <risos> Legal. Tudo bem, Juan? Então, eu sou também co-criador e co-host dos podcasts Fronteiras da Engenharia de Software, onde a gente entrevista pessoas da área de engenharia de software, pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software, a gente já até entrevistou uma pessoa de Belém do Pará, mas que atua no Amazonas, que é a professora Tayana Conte, a gente vai entrevistar uma outra pessoa de Belém daqui a uns dias, a gente teve um co-host de Belém, que é o Gustavo Pinto, e também, mais associado ao tema de hoje, o podcast Alistira em Foco, porque eles é uma linguagem de programação funcional, vou falar sobre isso daqui a pouco, o Emílio's Podcast Mulheres de Adaptação, onde a gente entrevistou a Tayana. Entre outras coisas, eu sou também membro da Erlang Ecosystem Foundation, que é uma fundação para o ecossistema de Erlang e Alixir, que são linguagens de programação funcionais e concorrentes. E eu faço parte do grupo de trabalho em educação, treinamento e adoção. Então, isso aqui não deixa de ser uma das minhas atividades lá no, nesse grupo. É estar tá aqui trazendo para vocês a linguagem de programação Elixir. Só que eu não vou não vim aqui falar só sobre LX, né? Elixir vai aparecer, mas não vou descrever LX para vocês. Em primeiro lugar, é, já que eu posso ver vocês, eu queria saber: levanta a mão, quem sabe o que é LX. Joia Então, LX é uma linguagem de programação funcional e quem sabe que a linguagem de programação LX foi criada por um brasileiro? joia Então, Elixir é uma linguagem de programação funcional criada pelo brasileiro José Valim. Ele começou a criação em 2011, mas ele, ele considera que o aniversário da linguagem, né, a primeira versão estável foi em 2012, por isso que esse ano, agora de 2022, que está terminando, a gente teve até uma celebração, teve várias celebrações dos 10 anos da linguagem de programação Alixir, e eu fiz parte. E como parte dessas minhas atividades da a Foundation, né, eu, eu estive recentemente lá na Code Being America, que é um, um evento da comunidade de Erlang e um evento que foi como esse aqui, Quer dizer, esse aqui, eu acho só eu estou falando online, né? mas é, quase todos vocês estão aí presencialmente. Mas esse aqui foi interessante porque ele, ele foi um evento presencial, mas algumas pessoas assistiram online. E eu também falei na CodeBean Europe, só que aí foi... É, eu falei online, as pessoas estavam lá presencialmente, quer dizer, e algumas pessoas online também. Essa aqui é a minha palestra... Learning Erlang in Elixir Through Exorcism e Advent of Code. E eu aproveito para falar para vocês do Advent of Code, que é um evento bem interessante para você programar. Todo dia eles liberam um probleminha para você resolver. Ó, ali está dizendo que você tem, até, você tem 14 horas para resolver. Infelizmente está tudo em inglês, claro, mas é bem interessante. Esse aqui de hoje pareceu ser bem desafiador. Acho que vai entrar alguma coisa de problema da mochila nele, o 1 e o 2 foram bem fáceis, então eu dei essa palestra sobre, sobre isso, tá ligada lá no YouTube, então uma coisa legal também desses eventos é que eles, eles fazem as palestras, né, e depois algumas delas eles selecionam o link lá, Joia. Então eu já falei disso aqui, também do Elixir em Foco, do Emilias Podcast, aqui tem os links para entrevista com a Tayana, e a Tayana? <risos> a Tayana Conte, ela foi entrevistada tanto pelo Emílios Podcast, quanto pelo Fronteiras de Engenharia de Software, já que ela tem um, é pesquisadora aqui. Eu tenho um canal também no YouTube, onde geralmente eu faço vídeos sobre LX, mas tem também alguns sobre lógica. YouTube hoje está lento, deve ser porque eu estou fazendo aqui. Tem um, um short sobre Elixir aqui, um vídeo. Ah, esse aqui foi interessante foi um TCC de um aluno meu sobre comparar Elixir e Python ao trabalhar com redes neurais, ele apresentou na Code Minha América e depois ele apresentou como TCC. Tem um vídeo aqui sobre conceitos básicos da programação funcional, que é mais ou menos o que eu vou falar aqui hoje. Tem uma série de vídeos sobre Erlang, eu já estou no vídeo 23 de Erlang. Não tem muito público, né? porque Erlang é uma linguagem... Apesar de Erlang ser uma linguagem que está por trás do WhatsApp, então o back-end do, do Erlang de, de WhatsApp... É feito basicamente Erlang, mas Erlang não é uma linguagem muito conhecida. E eu tenho também um canal em inglês, e meus canais não são minha prioridade na vida. Né? Eu sou professor universitário, tenho aulas, tenho orientandos, tenho trabalho administrativo. Quando dá, eu publico um vídeo, e aí eu deixo aqui, esses aqui são os vídeos em inglês. É interessante que o vídeo mais assistido nesse canal é um vídeo que não é nem sobre Erlang, nem sobre Elixir. É sobre Lean 4. Alguém aqui já ouviu falar em lin 4 lin 4 é uma linguagem de programação também criada por um brasileiro, assim como a Lixir, só que ela, é, é um, ela veio de um assistente de provas. Então, ela ainda está meio que nos momentos iniciais da vida dela, não é uma linguagem já estabelecida como a Lixir, que é a linguagem brasileira, talvez. Quer dizer, são, são duas as linguagens de programação criadas por brasileiros, mas que são famosas no mundo todo. né É o o LX e Lua, né, que foi criado por três professores brasileiros lá da PUC-Rio, mas o Lean 4 também tem bastante gente usando, e aqui é um vídeo em inglês sobre... Tem, tem, tem uma versão desse mesmo vídeo que está aqui em inglês, em português, lá no meu outro canal, só que não tem tanto público quanto em inglês. Aqui os links para Erlang Ecosystem Foundation, aqui o vídeo... É... Ah, sim, aquele vídeo de Erlang e LX... So, com Exorcism e Advent of Code, eu tenho uma versão dele também em português. Ok, então, já usei alguns minutos para falar sobre mim, sobre o que eu faço, nem, não, nem tudo que eu faço está aí, mas é o suficiente por hoje, e eu vou falar para vocês sobre programação funcional. Então, aproveitando novamente que eu posso ver vocês, levanta a mão quem atualmente programa, que trabalha mesmo, ou na universidade, que usa uma linguagem de programação funcional. É, pouquíssimas pessoas, né? mais ou menos 10%, talvez. Então, é, existem várias linguagens de programação funcional, né? algumas elas são chamadas de puras, outras são chamadas de não puras, quer dizer, é, ninguém chama de não pura, né? As que não são puras, eles simplesmente dizem, ah, é uma linguagem de programação funcional. As que são puras, eles chamam de linguagens de programação funcional puras. Oh, Pure Functional Programming Language. Então, um exemplo bom de linguagem de programação pura é talvez aquele, aquela linguagem de programação funcional que mais vem à cabeça das pessoas que têm algum conhecimento de programação, que é Haskell. Haskell é uma linguagem de programação funcional pura. Mas existem outras, como Miranda, que... É, Miranda também tá meio, assim, aposentada, tem, eu acho que é é pura também, e tem uma série de outras linguagens que são não puras, como Alixir, Erlang, F-Sharp, e tem uma série de outras que não são puramente, né, não, não... acho que estão até um pouco abaixo de Erlang e LX, como, por exemplo, Scala, que ela tem programação funcional mas tem também programação orientada a objeto, e tem as linguagens que não são sequer funcionais, ninguém vai dizer que são funcionais, mas que têm, às vezes, algumas, algumas características delas que permitem que você programe de uma forma funcional. Tem alguma biblioteca ou alguma coisa nova nelas que permite que você... ah eu... Isso aqui eu quero fazer forma funcional, que é o caso, por exemplo, de Java e Java. Acho que Ruby também deve ter algumas coisas lá que permitem que você programe de forma funcional. Então, a gente não tem tempo para isso, eu não vou ficar contando toda a história das linguagens de programação funcional que começou lá atrás, na década, eu acho que de 50, com a linguagem chamada Lisp. Hoje em dia a gente tem uma versão de Lisp que é bastante usada, inclusive por um, um grande banco online brasileiro, que é o Nubank, que é Clojure, Clojure é uma versão de Lisp, criada por um americano, eu acho que ele é americano, mas o nome dele é Rich Hickey. Enfim, é, não vou ter tempo de falar sobre isso, não é objetivo. O, o que eu quero falar é sobre os conceitos básicos, porque eu, como eu tenho uma formação em ciência da computação, e uma, uma formação em ciência da computação um pouco mais teórica, com, com, com lógica, etc., eu ficava um pouco, digamos assim, incomodado. Peraí, o pessoal está falando aqui de função pura, função impura, porque da mesma forma que tem esse pura e não pura para linguagens, tem também para função. Então, o que é uma função pura? O que é uma função impura? Enfim, talvez no final a gente consiga entender bem isso. Mas antes de falar o que é uma função, porque... Opa, é, fa faltou falar isso também, né? Espera aí, se eu estou falando de uma linguagem de programação funcional, por, que, que, elas, por que, que a gente diz que uma linguagem de programação funcional é uma linguagem de programação funcional? Eu não encontrei na literatura nenhuma definição boa, mas talvez porque eu não tenha procurado bem na literatura, mas a, a definição um pouco mais informal que eu quero dar para vocês é que quando você, por exemplo, está programando numa linguagem de programação orientada a objetos, você vai... Tudo que você constrói vai estar baseado em classes e objetos, os objetos que fazem parte das classes, e aí esses objetos se comunicam, um chama um método do outro. Em uma linguagem de programação funcional, o, o, o ser principal, o, a entidade principal é a função. E isso que... Que, que faz as coisas rodarem na, na linguagem. Você, ah, quero fazer alguma coisa. Ah, eu preciso fazer uma função. Aí eu preciso fazer uma outra função que chama essa função e uma terceira função que chama aquela função e o seu programa todo é uma grande função. É isso, basicamente, que a gente faz numa linguagem de programação funcional. A principal estrutura dos seus programas vai ser a, a função. E aí, olha aqui, eu estou usando aqui né, nesse... Opa! Eu entrei no, entrei no lugar errado aqui. E agora, como é que eu saio do EX? Será? Ah, ok. Está tô... tá bom o tamanho da fonte aí ou está pequeno? É. E pior que eu não sei, eu estou usando aqui o. Não, pior que ele está levando um tempo para aumentar a fonte. Talvez ele aumente demais porque eu pedi várias vezes. Ah, não, não. E agora, como é que eu faço isso no ah. configurações? Aparência. Aparência, idioma, tema. Gente, que negócio difícil aqui. Esquema de cores, não. Renderização. Ah, é, eu estou usando o Ubuntu 22, nome, aparência. Ah, agora, jóia. Então, vamos colocar, deixa eu tentar, 18, salvar e ver se foi o suficiente. Opa. Mas melhorou, mas é o suficiente? Posso aumentar mais, agora que eu sei como fazer? Será? Jóia, então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o LX Interativo... Então, para isso, claro, eu tenho que ter instalado aqui o Elixir na minha máquina. Eu, como vocês estão vendo, eu estou usando o Windows e o WSL, que é o Linux dentro do Windows, e eu já instalei o... Como é que fala? O o Elixir aqui. Para ter... instalar o LX eu tive que instalar o Erlang também. Enfim. Mas, enfim, para quem tem experiência aqui com programação vocês sabem o que, é que são valores. Então, por exemplo, um número inteiro é um valor, um número de ponto flutuante, que não é um número real, né? mas é um número de ponto flutuante, é um valor. Por que o que um número de ponto flutuante não é um número real? Porque, por exemplo, 10 dividido por 3 não é isso aqui. 10 dividido por 3 em números reais é 3.33, infinitos 3, né? Então, se vocês pesquisarem aí sobre 3 é alguma sigla que eu não lembro mais, vocês vão saber a diferença entre números reais e números de ponto flutuante, caso já não saibam. Mas, enfim, tem, você tem valores que são números reais, números de ponto flutuante, você tem... Aí chama, como, é que, como é que a gente chama esse tipo de estrutura aqui? String, né? É, ou cadeia de caracteres. Então, esse aqui é o meu nome, é Adolfo Gustavo. E, além disso, a gente tem outros tipos, mas ah, tem, tem esse tipo aqui também que... É o tipo verdadeiro e falso. É, são, são os tipos... Não, não, o tipo se chama booleano ou tipo lógico, que tem dois valores, verdadeiro, que é o true em inglês, falso, que é falso... Falso em inglês é falso em português. Aí ah, você tem também, em elixir você tem também o um tipo átomo. Por exemplo, eu posso ter isso aqui. Eu coloco dois pontos, de idade, isso aqui é um átomo. Veja que ficou de uma coisinha diferente aqui, né? Ah, cadê aqui? Voltando. Então, isso é o que a gente chama de valores. Então, a primeira coisa que você precisa saber para falar de funções é saber o que são valores, saber que existem diferentes tipos de valores, mas, no momento, eu não preciso me preocupar tanto com os tipos de valores. Agora, aqui, eu vou querer... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Ah, tem... Opa, não, eu abri o negócio errado aqui. Abrir aqui. Software bem simplesinho, mas eu gosto bastante dele porque. Ele me permite escrever e guardar as, as anotações. Sobre. Preciso... Abriu. E agora eu preciso só configurar a. Minha mesa gráfica, porque eu quero. Olha, ele abriu duas vezes. Eu quero o mapeamento disso aqui somente para o monitor 2. Perfeito. Então, isso aqui funciona para mim como um quadro branco, ou quadro negro, né? Antigamente a gente chamava. Então, olha, eu posso desenhar aqui. Vejam que eu desenho muito bem, mas o que é o que eu queria falar? Então, você tem valores 1, um, 2, Adolfo, True. E aí você tem a noção de conjunto, que vocês devem lembrar lá do ensino médio, você colocava assim, vejam, isso aqui, acreditem em mim, é uma chave. Abri a chave, fechei a chave, e num conjunto eu posso colocar vários valores. Eu posso ter um conjunto contendo um, Adolfo, True, tudo isso são conjuntos. Eu posso ter, inclusive, um conjunto sem elementos, que é um conjunto vazio. Eu posso ter um conjunto que contém como elementos outros conjuntos. Então, tudo isso a gente pode fazer com conjuntos. Tudo isso está definido na matemática. Então, essa é a definição de conjunto. Certo. Voltando lá. Então, olha... Tudo isso eu preciso para chegar na definição de função. Uma coisa que a gente faz muito na programação é que a gente usa essa ideia de conjuntos para falar na programação dos tipos. Né? É, então, por exemplo, a gente tem lá na matemática o conjunto dos números naturais. Um, dois, três, quatro, cinco. Outra coisa que, que acontece também na matemática é que você tem conjuntos infinitos, conjuntos que não têm fim e alguns infinitos são maiores do que os outros. Aí, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês vão ter que pesquisar lá o trabalho de Georg Cantor. Acho que é Georg ou George Cantor. Mas, por exemplo, o conjunto dos números reais é infinito, o conjunto dos números inteiros é infinito, mas o infinito dos reais é maior que o infinito dos inteiros. E, é, não, desculpa, esse aqui não é inteiros, né? esse aqui é naturais, inteiros é esse aqui, né? É o conjunto que tem menos é 2, menos 1, 0, 1, 2. Uma curiosidade interessante é que o Cantor provou que esse conjunto aqui dos números inteiros não é maior que o conjunto dos números naturais, né? apesar de que esse aqui é infinito para os dois lados e esse aqui é infinito para um lado só. Mas enfim, eu estou desviando um pouco. Mas aí a questão é que você tem vários tipos de, de valores que você pode colocar nos conjuntos. E aí, uma coisa que acontece na matemática é a definição de relação. Guardem esse nome. então Por exemplo, eu tenho um conjunto A, que seja 1, um, 2 e 3. E um conjunto B, que seja... Vamos pegar aqui a letra A e a letra X. Então, eu posso fazer uma relação R, não, esse R está errado aqui, eu posso definir uma relação R, que ela vai ser um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Alguém lembra o que é um produto cartesiano? É um produto cartesiano, o produto cartesiano de A por B é um conjunto também, Onde, por exemplo, eu pego aqui um A, um B, opa, desculpe, que B, um X. Então, veja, eu peguei o primeiro elemento, veio do conjunto A, o segundo elemento, veio do conjunto B. Continuando, o primeiro elemento do A, o segundo elemento do B. O Primeiro elemento do A e o último elemento aqui do B. Acabou o espaço aqui. Uma das coisas que eu gosto do desse software é que ele me permite corrigir essas coisas que eu faço assim. Ó. Pronto, eu vou puxar aqui para o lado, vou apagar o que eu fiz aqui. E agora eu faço de uma forma um pouco mais legível, 3x. Então, veja. Eu fiz aqui, o produto cartesiano de A por B é uma relação. Por quê? Porque eu, eu tenho aqui vários pares, onde o primeiro elemento vem de um dos conjuntos e o segundo elemento vem de outro dos, dos conjuntos. E aqui eu tenho todas as possibilidades. Todas as possibilidades de ter um elemento de um dos conjuntos e outro elemento de outro dos conjuntos estão aqui. Então, por isso... É, sim, então isso é o produto cartesiano. Uma relação vai ser um subconjunto desse produto cartesiano. Então, por exemplo, eu posso definir a relação R1 como sendo 1A um e 3X. Veja, tudo que está em R1 faz parte do produto cartesiano de A por B. Eu peguei o 1A e o 3X e não coloquei os outros. Eu posso ter uma relação vazia, eu posso ter uma relação que seja exatamente igual ao produto cartesiano, e assim por diante. Então, isso, esse é o conceito de relação. Você pode ter uma relação também que seja de três conjuntos. Eu posso ter um conjunto é, A, um conjunto B e um conjunto C, e eu tenho uma relação 4 é, que seja um subconjunto do produto cartesiano de A por B por C, ou uma relação 5 que seja um produto cartesiano, um subconjunto do produto cartesiano de A por A por C. Aí a gente não vai entrar nisso agora. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque o próximo passo depois da relação é falar de funções matemáticas. Onde, na verdade, uma função matemática é um tipo especial de relação. Então, uma função matemática vai ser uma relação uma seguinte característica, deixa eu mostrar aqui, vou, vou fazer de novo aquele exemplo, o A é 1, 2, 3, e o B é o A e o X. Dessa vez eu vou desenhar aqui os, os conjuntos, o A e o B, então aqui eu tenho o 1, um, o 2 e o 3, e aqui eu tenho o A e o X. Agora eu vou mudar a cor aqui, por quê? Porque uma função de A em B, veja, agora eu não estou falando mais de uma relação, vai ser, no fim das contas, como se fosse uma relação, mas eu não, eu não descrevo como se fosse uma relação. Uma função de A em B ela vai associar a cada elemento de A um elemento de B. Então, f de 1 é esse traço aqui, é a representação gráfica dessa informação aqui. f de 1 é A, f de 2 é X e f de 3 é A. Veja, não tem problema nenhum o 1 e o 3 estarem associados ao mesmo A. Também não teria problema nenhum se, se tanto 1, quanto 2, quanto 3 estivessem associados ao A. Agora, isso aqui teria, um, teria problema. Eu não posso ter f de igual a A e f de igual a x ao mesmo tempo. Não posso ter. Eu não posso ter associado ao mesmo valor dois valores. Então, isso aqui não pode. Se tiver isso aqui, não é uma função matemática. Se eu não tivesse isso aqui, se eu tivesse somente f de 1 é a, f de 2 é x, mas f de 3 eu não sei ou não quero definir, também não é uma função matemática. Para ser uma função matemática, é necessário que eu associe a cada elemento de a um elemento de b. E aí eu faço um pequeno teste para vocês. Raiz quadrada é uma função matemática? Se eu, se eu considerar que a raiz quadrada... Opa! Raiz quadrada é uma função de, do conjunto dos números... Não vou nem colocar os reais, vou colocar o conjunto dos números inteiros. Que por exemplo, a raiz quadrada de 4... Ah, eu vou considerar somente raiz quadrada positiva. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Mas qual é a raiz quadrada de menos 1? Simplesmente não tem, não existe. Então, raiz quadrada não é... Uma... Raiz quadrada positiva não é uma função matemática. E a gente lida com isso direto, né? Tem várias coisas na nossa vida que a gente... Ah, a função raiz quadrada... Vocês, quando estão programando, vocês ah vou usar a função raiz quadrada aqui em, em geral, em linguagem de programação, é SQRT. Né? É, mas não é uma função matemática. Se você considerar esse conjunto. Ah, mas aí ah, se eu considerar do conjunto dos números naturais em relação aos números reais? Aí sim. Se eu pegar somente de um em diante, aí tudo bem. Eu acho que de zero, né? Se colocar o... É que Eu não, não lembro qual é o símbolo para quando você coloca o zero no conjunto dos números naturais, mas a raiz quadrada de zero é zero, a raiz quadrada de 1 um é 1. Um. Outro exemplo de uma coisa que não é a função matemática e a gente vive usando, é a divisão. Quanto é 3 dividido por zero? Não existe. E para ser uma função matemática, eu preciso que a, a função divide Vamos chamar essa função divide, que seria... Vamos pensar somente de inteiros em reais. A função divide, ela teria que... Ah, no caso aqui, a função divide, ela, ela recebe dois argumentos. Né? Isso aqui só funciona se eu disser, olha, tira o zero daqui. O segundo argumento da função divide... O primeiro argumento pode até ser qualquer número natural, mas o segundo argumento não pode ser zero. Mas, enfim, o, por que, que eu estou falando disso? Porque, às vezes, as pessoas, quando descrevem, quando falam de linguagem de programação funcional, ah, na linguagem de programação funcional, tudo é função matemática. Não é. Não é verdade. A gente usa em linguagem de programação funcional coisas que não são funções matemáticas. E está tudo bem. Outro exemplo de uma coisa que não é função matemática, porque para ser uma função matemática, por exemplo, eu não posso ter a... Ah, Nesse momento, f de 1 é a, mas mais para frente, dali a 10 minutos, f de 1 igual a x. Eu não posso ter isso. Isso não pode acontecer. Mas eu vou te mostrar um exemplo de uma coisa que tem na linguagem de programação LX e que, deixa eu dar um clear aqui, e que a gente usa numa boa e não tem problema nenhum. Eu vou fazer o seguinte, em um random... O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei a lista de números entre 1 e 10 e escolhi um número, 8. Se eu fizer isso de novo, que número que vocês acham que vai dar? Não tem como saber. Agora foi 3, agora foi 7, agora foi 9. Cada vez é uma coisa diferente. Então, isso me diz claramente que essa função, e a gente chama, quando a gente está programando em LX, a gente fala, ah, vou usar a função random. A gente chama de função, mas ela não é uma função matemática. Então, isso é, é importante também quando você fala de, de linguagem de programação funcional. Então, primeira coisa que, que eu queria falar é sobre isso, é que em linguagem de programação funcional, a gente tenta ao máximo usar funções matemáticas, mas nem sempre a gente pode fazer isso, a gente se dá, o, seria restringir demais a, a nossa programação se a gente falasse, se a gente usasse somente funções matemáticas. Então, a gente acaba falando de um jeito que a gente está falando, que é o jeito de falar de funções na computação. E aí, nesse aspecto, a gente acaba tendo que falar de outras coisas além disso, que é, por exemplo, a noção de, Estado. Olha, eu vou falar um pouco de estado, voltando lá ao exemplo do LX. Deixa eu limpar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, x igual a 5. Então, em algum lugar do, do estado desse, desse meu computador aqui, está dizendo lá que o x igual a 5. Então, se eu pedir para o LX escrever x mais 10, o que é que ele vai retornar para mim? 15. Normal. Agora, sair, vou entrar de novo e vou novamente pedir para o Alixir calcular X mais 10. Opa, agora tá, ele disse, ó, X não existe. Então, antes, no estado do, do sistema, havia informação de que o X era 5. Agora não existe mais. Então, isso, essa questão de você ter um estado... E esse Estado, inclusive, inclui aquilo que aparece na tela. Né? A gente convenciona dizer que o, o que está na tela também é, faz parte do Estado. E aí o que a gente diz é que tudo que afeta o Estado do sistema, toda função que afeta o Estado do sistema tem um efeito colateral. Então, a ideia é que funções puras não tem, em inglês a gente chama de side effect. Né? Side effect. A ideia é que funções puras não tenham efeitos colaterais. E quais são as funções puras? São os, as funções matemáticas. As funções, as funções que sempre dão o mesmo resultado, independente do, do que aconteça, essas são funções matemáticas. Então, pensando agora em funções na computação, a gente chama de funções puras as que são funções matemáticas, as que não são funções matemáticas, ou porque afetam o estado, ou porque, por exemplo, como o random, cada vez retorna um valor diferente, a gente chama somente de funções ou chama de funções impuras. E aí entra um, um, um dos conceitos que é muito falado também na, nas linguagens de programação funcionais, que é a ideia de imutabilidade. Como assim imu, imutabilidade? Deixa. É que a imutabilidade, para mim, ela fica mais clara no Erlang. Então eu vou abrir aqui o o terminal da linguagem de programação Erlang, como eu, como eu já disse para vocês, quando você instala LX, você está instalando Erlang junto, então você pode colocar o IRL. Lembra que... Ah, deixa eu antes mostrar como isso seria em LX. Vou limpar aqui a tela, vou colocar assim, X igual a 5. Aí eu escrevo 10 mais X vai dar 15. Agora eu vou dizer que X igual a 4, 10 mais X vai ser 14. Perfeito, né? Vou abrir aqui outra aba. Abri o Erlang e vou colocar aqui x igual a 5. Percebam as diferenças aí de sintaxe entre LX e Erlang, né? Em LX as, as, as variáveis começam com letra minúscula, em Erlang começa com letra maiúscula. Em LX você não precisa colocar o ponto no finalzinho do comando, em Erlang você precisa. Aí eu escrevo 10 mais x x igual a 4. O que foi que aconteceu? O Erlang não deixa. O Erlang diz, olha, você já me disse que x é 5. Como é que você está querendo dizer que x é 4? x é 5, você já disse. x era uma variável, era uma, era uma incógnita. Aí você me disse qual era o valor, você não pode mu ficar mudando os valores das variáveis. Então, é assim que o, que o Erlang funciona. Então, isso aqui é um, uma amostra da imutabilidade em Erlang. Você não pode mudar o nome de variáveis. Até tem um jeito lá programático de você fazer, eu acho que é flush. Esqueci. Se você colocar flush. Não, Ou será que é só flush? Agora eu posso colocar... Não, não, pior que não pode. Eu não lembro, tinha um comando que permitia isso. Mas, enfim, é uma das coisas que... O José Valim, quando ele trouxe. que O José Valim, ele conheceu o Erlang, gostou de muitas coisas que tinham em Erlang, e achava que faltava algumas coisas em Erlang que ele trouxe de outras linguagens, como Ruby, como Clojure, como F-sharp. E, e aí, uma das, uma das decisões que ele tomou foi que em Elixir, as variáveis não são imutáveis quando são como em Erlang. Mas vamos falar aqui de. Vou criar agora aqui uma lista de valores. Vou colocar aqui os anos que o Brasil ganhou Copa do Mundo: 1958, 1962, 1970, é, 1994, 2002. Vamos dizer que o Brasil ganha Copa do Mundo daqui a dois. Duas semanas, eu acho, né? Eu tô dizendo, ó, oh, coloca 2022 na cabeça dessa lista aqui. Olha, agora tá lá, 2022. Só que isso não mexeu na minha lista. A minha lista continua a mesma. Ah, aí você pode dizer, ah, não, mas isso é, é óbvio, né? Para fazer isso aqui, eu teria que fazer isso aqui. Realmente, aí funciona. Mas vamos pegar aqui o um ponto replace Eu esqueci. Não, acho que é list. Então, vamos pegar esse aqui, olha. Enum.sort é lista. Estou dizendo, ordene a minha lista. Olha, agora o 2022 foi lá para o fim. Eu ordenei a lista, só que a minha variável lista não mudou. Isso aqui, claro, é só uma amostra pequena... Precisaria mostrar mais para vocês, mas isso aqui é a, é a base da imutabilidade. Quase todas as. Não, acho que é assim. Todas as funções em Elixir, quando você passa um argumento para ela, ela não muda nada na variável. A variável entra e ele cria uma cópia, faz alguma modificação. Veja, ele, ele até retornou outra lista aqui, né? Quando eu dei o enum sort lista, ele retornou outra lista. Mas essa aqui continua a existir do mesmo jeito que estava antes. Então essa é a ideia de imutabilidade. E eu acho que eu não sei, é, é, Tayana, até que tempo eu, eu tenho? Porque pela programação original eu acho que eu teria até meio dia, não é isso? Já. Então eu não vou ter tempo. Eu deixei aqui uns itens, mas estão lá no, no, nos meus outros vídeos. Essa questão da aridade é um, é um conceito muito simples. É só a quantidade de argumentos mas por exemplo se você perguntar qual é o qual é a aridade de sorte se você coloca aqui é num sorte olha aparece ali ó na verdade eu tenho duas aridades eu tenho eu tenho a função é num sorte que recebe um argumento e tem a função que recebe dois argumentos é, e o barra um é a aridade o nome eu posso ter funções sem nome Então, olha eu vou criar aqui uma função fn x y que retorna x vezes y isso é uma função defini uma função na linha de comando o que, é que eu faço com essa função? não sei, mas eu vou atribuir ela a uma variável e agora sim eu vou chamar 2 vezes 3 é 6 então, mas eu, eu poderia eu posso simplesmente sem dar nome a essa função eu posso chamar ela com os valores que eu quiser eu criei uma função, não dei nome e chamei ela. Então, isso é uma coisa legal de linguagem de programação funcional, você poder ter funções com ou sem nome. Módulos são somente agrupamentos de funções. E recursividade é a ideia de que você vai ter uma função que chama ela própria. E aí, o um exemplo mais clássico é fatorial, mas tem vários outros exemplos por aí. Então, eu só queria deixar aberto esse espaço aí. Deixa eu ver se tudo que eu prometi lá na... Aqui, olha. é. palestra está veremos alguns conceitos básicos, podem ser úteis, sim. É... Elixir, Haskell, Clojo, exemplos de código em Elixir e os vídeos que eu fiz. É isso aí, pessoal. Eu acho que eu deixo aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser algum, alguma coisa, algum exemplo adicional para não estourar o tempo de vocês. É, é essa questão de... Não sei se eu vou, vou, vou conseguir responder tudo que você falou, eu só estou ouvindo o, o meu retorno aqui. Não sei se... Ah, certo, melhor. É, assim, em primeiro lugar, essa questão de ah, como é que a gente começou. Eu, quando eu comecei a, a minha... Na verdade, eu comecei a programar com a linguagem chamada Basic, que tinha linhas... É, numeradas. Depois, na faculdade, eu aprendi primeiro no papel, com algoritmos estruturados, depois com Pascal. Era imperativo, né? Depois, a gente aprendeu programação orientada a objetos numa boa. Tenho vários colegas que estão trabalhando com linguagens orientadas a objetos. Não sei se tem algum colega trabalhando com linguagem de programação funcional, mas eu sei como um orientado a objetos tem. Ah, por exemplo, eu, eu, eu sei que tem esse aluno meu que defendeu o TCC, o Lucas Tavano. Ele... Ele começou na faculdade... Na utf a gente começa com C, C puro. Engenharia de Computação. Por quê? A, ra... a razão que eu... Eu me lembro que alguém me falou isso. Pode ser que minha memória esteja falhando. Mas, sim, é que... Ao... Quando a gente começava com Java, e depois dizia, ah vamos voltar para C. C é tão mais difícil que Java naquelas minúcias, que eu penso, ah pô, quero fazer tudo em Java. Java é mais fácil. Só que... É para o engenheiro dizer, ser essencial. Então, as, as razões para você ensinar de um jeito ou de outro, eu acho que são, são várias. Né? Eu sei que, historicamente, o MIT começava com Lisp, aí depois Lisp ou uma versão de Lisp, Schema, agora que eles mudaram para Python. Enfim, eu acho assim, se a pessoa tiver um mínimo de, de abertura mental para dizer, não, vou querer aprender isso aqui, a pessoa aprende, ah, começou com PO a pessoa aprende funcional, começou com funcional, a pessoa aprende PO começou com imperativo, a pessoa aprende funcional, imperativo, a pessoa aprende qualquer coisa. É. Então, acho que isso não é um problema. Com relação a desempenho, é sempre um trade-off. né é. A programação funcional é boa para algumas coisas, é ruim para outras. Se é bom para algumas coisas, é ruim para outras. Então, esse trabalho mesmo do meu aluno com machine learning, então, por exemplo, ele comparou LX e Python em relação ao machine learning. Mas no fundo, no fundo, as coisas de machine learning são feitas em C, certo? Só que por que, que por que que tem tanta gente fazendo machine learning em Python? Porque é muito mais fácil, muito mais prático fazer em Python. E por, por que, que talvez LX passe a ser uma boa opção também? Ah, porque tem um monte de gente que ama LX. Eu vou para essas conferências e as pessoas adoram LX. né? Adoram menos Erlang, mas tem gente também que adora Erlang. Então, eu acho que tudo é, é, é muito relativo. Eu não tenho uma resposta, eu acho que não existe na literatura nenhum, nenhum trabalho definitivo que diga: olha, a gente estudou aqui, a gente pegou é, 100 turmas de iniciantes em computação, colocou 25 para começar com POO, 25 com funcional, 25 com imperativo, e outros 25 a gente começou com joguinhos de. É, pensamento computacional analógico, né, com papel, papel, madeira, etc., e descobriu que o melhor é esse aqui. Não, até onde eu sei não existe essa, essa resposta, mas, como eu disse, eu não sou pesquisador na área, não, não sei dizer. Eu só acho assim, se é, se é possível fazer de um jeito, é possível de, de outro jeito também, e você tem que ter um certo conhecimento dos detalhes da, das coisas para entender, por exemplo, que imutabilidade é bem melhor para concorrência. Então, acho que isso foi, foi a chavinha para o Valim criar LX, foi isso. Pô, com imutabilidade, eu consigo fazer um monte de coisas que eu não estou conseguindo fazer aqui em Ruby por causa da mutabilidade. E aí ele decidiu criar LX. Não sei se respondi sua pergunta. É você... Desculpe, mas você está falando sobre, por exemplo, aquilo que eu mostrei um pouco. Por exemplo, ó, vou, vou dar um exemplo aqui, olha. Eu vou, vou dizer que o z é 10 e vou criar uma função que seria mais ou menos isso aqui. Chama de closure. Closure. Veja, eu defini o z como 10, agora eu vou pegar e definir o z como 11. Ó, ó, agora eu vou fazer de outro jeito aqui, ó, eu vou definir o f, eu vou aplicar o f a 10 e 20, agora eu vou mudar o valor de z para 100, e vou chamar, veja que não mudou. Então, quando ele define a função... Ele pega o valor de z que estava lá e coloca dentro da definição da função f e acabou. Você pode mexer o z ali à vontade e não vai afetar a sua definição da função. Então, ele traz para dentro da definição da função o que quer que ele tenha usado de fora da definição da função. E eu acho que é isso que você está querendo dizer, mas não... Obrigado, Tayana. Obrigado todo mundo que estava aí. Obrigado pelas perguntas ótimas e até a próxima.